E aí, beleza? Ezequias Elojeiro é com mais uma dica. Vou ensinar hoje como acertar, alinhar os ponteiros do cronógrafo. Vou mostrar aqui três modelos mais usados. 95% dos relógios são um desses três modelos. É só você identificar qual que é o seu e seguir o passo a passo aí. Esse modelo aqui é o ponteiro de segundos do cronógrafo. É esse ponteiro grande, principal aqui. Então pode ver que ele está desalinhado. Ó. Você aciona o cronógrafo. para zero, ok pronto ele teria que zerar lá no 60 lá no 12 horas mas ele tá zerando cá no 26 27 então como que ajusta isso a chave tem dois estágios a coroa primeiro estágio você aciona o calendário acerta o calendário pode ver ó. no segundo estágio segunda posição você aciona o acerto da hora nesse momento que você vai zerar o cronógrafo vai alinhar o cronógrafo com esse botão de cima você pressiona que o ponteiro de segundos do cronógrafo vai girar aí você alinha ele lá no 60 ok vai alinhando até chegar no 60 pronto agora você coloca a coroa na posição normal o cronógrafo está certinho agora pode ver que agora vai zerar certinho ó 45 parou zerou aqui embaixo vai parar no 60 ok esse outro modelo já o cronógrafo é nos ponteiros pequenos o segundo do cronógrafo é no ponteiro pequeno você pode ver que o ponteiro grande está andando normal mostrando os segundos da hora e o ponteiro pequeno só é acionado quando pressiona esse botão aqui ó o ponteiro pequeno começou a andar que é o cronógrafo parou zerou e nesse modelo como que eu faço para alinhar parecido com o outro primeiro estágio da, da, da coroa é para acertar o calendário ok segundo estágio você aciona a função de acertar horas nesse momento você vai fazer o alinhamento do cronógrafo usando os botões ó, pode ver o ponteirinho de baixo girando ó. e esse os dois ponteirinhos do cronógrafo anda alinhado esse de cá e o de cima. Ó, eles andam junto. Pode observar, ó, o ponteiro de lá está andando também. Ó. Minuto e o segundo do cronógrafo andam junto. Aí você vai e aciona de acordo com a necessidade aí. E zera ele nos 60 segundos lá. Zerou, volta a achar para o lugar. Prontinho. Esse aqui, o cronógrafo também é o ponteiro grande. Segundos do cronógrafo. Acionou, tá vendo? Ponteiro grande girando. Parou zero. E esses dois ponteirinhos pequenos também são do cronógrafo, esses dois aqui, ó. Tá tudo desalinhado Para começar a alinhar é parecido. Primeiro estágio, acerta o a data. Igual. O segundo estágio, a segunda posição da coroa, entra na função de acerto de horas. Só que esse você vai fazer como? Pressiona os dois botões junto e segura por um tempo. Você vai ver acionando a função de acerto, ó. Pronto agora tá na função de acerto aí pressiona o primeiro botão de cima e já vai zerar o ponteiro principal do cronofo segundos principal ó Zerou Ok aí você pressiona o segundo botão para ele mudar para o ponteiro seguinte para alterar o ponteiro seguinte ó você aperta aqui ó apertou pronto aí vai em cima de novo aí você vai ver que o ponteiro de lá que vai girar ó, ó ponteiro de diminuto do cronofo, ó. Girou, girou, zerou no 60, no 12 Pronto Pressiona o outro botão para mudar para o outro ponteiro de, de cronógrafo Volta no primeiro botão E alinha também Passou direto Aqui vai, vai Fechou, alinhado Pressiona a coroa para o estágio normal Você pode ver que ficou alinhado agora ó. Parou Zero, ok? <missime>